E você aí deixa seu like faz tipo esse cara Se você for novo aqui no canal, ó, se inscreve, ativa o sininho Não se esquece também de comentar Pra mim saber que você existe. Galera, hoje eu trago Pra vocês um videozinho aqui tem Que tem painel, a versão dele é 10.2 Se você quiser entrar, vem que tá na descrição Cara, servidor muito legal, curtindo Jogar aqui, se vocês quiserem jogar, a gente Faz uns videozinhos aqui da hora pra vocês Só deixa o like pra mim, ver que isso aqui vai Bater um, uma quantidade bem legal de likes Galera, esse servidor que tem painel, mano Vou mostrar pra vocês, painelzinho tá aqui ó Aquele naipe, <risos> tá ligado? Aquele naipeição, ó, aí tem painel, se você vai entrar aqui na descrição demorou meu parceiro então tá vamos aqui né o vídeo então vamos aqui para fazer uns pvp né galera lá para você ver o meu nick tamanho tá, tchê tchê tá entendeu ai parceiro Eu chega com nós aqui para a gente ver se a gente pega uns caras no pvp mostra minha continha aqui para vocês tudo certinho vai ter vai vir no canal não tá ligado não decidi fazer mostrar uma continha depois da evolução que demais vou okay, que não é atributo aqui né pegar um não, o UFC, o UFC, se eu quiser, eu pego até 400 mil. Dá pra pegar até uns 500, mano. É o bichão. Vou colocar é, super perfurante aqui, mas. O UFC não importa, que importa, mas é o. Acho que vou ter que dar um pause até eu encontrar alguém. Não, aí ó. encontrar. Aqui, enfim. Você que vai ser minha vítima ou que você sou sua vítima? Não sei. Tempo de irá. Tá? <risos> mas beleza, vamos lá. Será que vai começar primeiro? Não sei. Essa du... Opa, Tietiezinho. Ô, oh, mano, aí sim, Já começa bonito aqui, vamos ver de bosta. Vai lá, tá com petzão no macaco, tudo mais. Vans, Ai, de S. Complicado também, não entendi, foi nada. Mas beleza, né? <risos> Só vem, vem pro pai. Uh, tatuzinho, tatuzinho. É, um tatuzinho. Bonitinho, tá ligado? Sim. Até que eu pego tudo, uh, Tamo junto, filme forte. e é amor. Vitória pro Titi, Tamo junto. Quem se trombar aí, não tem raiva. O bicho aqui é o caipilho. Sabia não. Que merda, <risos> Desenheira, <risos> mas olha o negócio, velho. Tá querendo rapaz, ó. Ganhando partidinha no de do daquele jeito. Bem louco. Bom, mais uma, né? Se quiser entrar, o link tá na descrição aí, ó. Pode entrar pra gente tirar uns PVP. Aqui tem cara forte, mano. Eu vou ainda morrer aqui nesse vídeo. Que pena. Mostrando minha continha aqui, né, galera? Eu decidi mostrar minha continha, mostrar o servidor pra vocês. Mano, o, o nome vai estar tá assim: novo servidor. Eu sei que o servidor não é novo, galera. Tem muito tempo esse servidor. Mas, tipo assim, eu decidi trazer porque eu vou gravar novamente aqui no servidor, entendeu? Eu já fiz muito vídeo aqui no servidor, mas, tipo assim, os vídeos não, não tinha tanta qualidade igual agora. É o outro tentar, ver? Dar uma melhorada, entendeu? Ser uns vídeos melhor E aí, explicando. É, com mais detalhe, entendeu? Nos outros vídeos eu só jogava mesmo, não explicava. Ah! Agora eu saquei! Agora eu saquei! Agora... Agora todas as peças se encaixaram. Ixi, caí aqui de uma forma que não me favorece muito. Mas enfim. Cara, tá forte. Muito fortinho. Será que tá muito forte assim mesmo? Não sei. mais ou menos. Será que o batismo funciona aqui no PVP? isso que é minha dúvida. Não sei. Eu é complica o pai, fio, é tipo... Que... Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer. Ativa isso. <risos> isso. Ok. Ah, eu não sei. Ah, aí é boa. Achei que não ia. Ahn. Ih, que Ah, que merda. Eu sou Sou bem ruim nesse, nesse proceder do DD-Tank. Não, não, não, não. Ah, pensei que ia pegar todos, se eu tivesse mandado 22, pegava. Hein? Nossa, eu fui ruim pra caralho, mano. Na moral, agora o cara só vem no tatuzinho. Mas também parece que é luta de cego. Certamente que sim. Chega mais, compadre, chega mais. É, quer me derrubar, né, filhão? Quer me derrubar. É complicado. Me derrubou. Atacou o peixe, velho. E morreu. Nossa, velho, que peixe miserável, irmão! Tô falando, ia aparecer alguém pra me matar, mas tudo bem, né? Aqui é pra apresentar o servidor para vocês. Estão vendo aí, eu vou mostrar o top 1 para vocês aí. O servidor é bem legal, galera. Vem jogar, vem tipo assim, se divertir comigo aí. aproveitar que tem painel, daí dá para você ficar forte rapidão. E nós fica forte e dá uma brincada aqui no servidor. Aí quando tiver live de madrugada, você entra aí na live e tal. Tá? Nós joga um pouco, se diverte. E tá ligado, do jeito que é a live, muito cheiroso. Engraçado. Então com nós que a é total. Deixa eu ver aqui. Vira essa mão da fama Vamos ver quem tá lá no... Ó, então esse carinha aqui O bicho tá com quase um bilhão, hein, FC. Hum... que demais? Pet Disney Super Então, galera, para entrar aqui no DD Tank Você vai clicar no link que tá na descrição Vai esperar 5 segundos pular o anúncio e entrar aqui no DD Tank E criar sua conta, beleza? Tanto que é simples, cara Você vai só fazer isso, entrar aqui no servidor Jogar e ficar como... Tipo, cheiroso, bonito, forte e gostoso. Cola com nós, parceiro. <risos> mas chega aqui no salão da arena, tá ligado? Porque, mano, aqui ó, é onde que vai rolar os pvp. Tá bem lotado, galera. O servidorzinho, ó. Tá até legalzinho pra jogar. Tem uns cara forte, mas se você conseguir usar o painel lá certinho, tiver tempo para o passo a conta, você fica bem forte aqui de atributo também. <risos> mas enfim, beleza, né? Aí as cartas como que estão o treino, passa, tá ficando bonito, tá tô, tô gostosinho de jogar, só cola aí, mano. Aqui é onde que dá para você pegar milhões de FC é milhões de FC e milhões de cupom, milhões de tudo, só cola aí, porque tem painel, ó. vai dar para você jogar vai as contramarcas do pai, tá bonito e cheiroso também, só chegar aí ó, e carregar as contramarcas né? não, é nós, é nós mas se não carregar, esse vídeozinho por aqui, está tá ligado que eu tenho rede social, então já segue aí ó, tá aí embaixo aí, ó Facebook. Instagram, tem a página do Facebook, tudo mais. O link do servidor Tá na descrição. Acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui porque as contramarca não vai abrir. Ah, abriu. Mas é a contramarca do pai da Bonito Deixa eu Black Mas enfim, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração assim mesmo. Deixa o seu like, o seu comentário. Digita zero se você já assistiu até esse momento. Muito obrigado, tudo junto. Entra no servidor para quando acontecer as lives. Nós tá aí Unido e jogando junto, conversando, trocando as ideias. E. Fazendo as coisas bem legais aqui no servidor. Demorou? E falou.